Olá meus queridos, Graça e paz. Eu sou o pastor Rudy Meyer e eu estou gravando uma série de vídeos que fala sobre a Páscoa Bíblica. É uma série de três vídeos, se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo, o link vai ficar aqui na descrição desse vídeo. E esse é o último vídeo dessa pequena série. Eu deixei um assunto muito polêmico para nós cristãos, na maioria das vezes que nasceu no ar católico que é a questão da Sexta-feira Santa, a Sexta-feira Maior. O que você veio me dizer sobre o comer carne, a carne vermelha, ou comer o peixe na Sexta-feira Santa, isso te faz ser mais santo, mais próximo de Deus? Fica aí uma pergunta para uma reflexão e se você desejar saber, o que a Bíblia diz em relação a esse assunto, fica mais um pouquinho comigo. e Eu tenho certeza que muito Deus falará em nossos corações. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo 17 e 18, quando ela diz... Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? O que sai da boca, porém, procede do coração e é isso que contamina o homem. Jesus sempre polemizou vários costumes, religiões da época. Você vai ver nos evangelhos de Jesus que muitas das vezes ele contradizia, ele questionava a lei a tradição e o costume. Porque para Jesus a questão fazer nunca foi mais importante do que como fazer ou de que forma fazer. Por muitas das vezes a gente acaba entendendo que não importa simplesmente nós estarmos em uma igreja e não sermos igreja, ou estarmos em um culto e não celebrarmos culto ao Senhor, ou de repente celebrar a Páscoa, mas na verdade é uma Páscoa baseada dentro da tradição e do costume religioso. Quando se refere na questão da Sexta-feira Santa ou a Sexta-feira Maior, é, principalmente quando se refere ao alimento, o que comer, se é peixe ou é carne vermelha, a Bíblia, na verdade, não relata em nenhum momento o que se deve comer e o que não se deve comer nesse dia. Na verdade, o que nós encontramos é uma tradição nós encontramos uma doutrina, nós a, a, encontramos um costume e não fica difícil nós encontrarmos é, bases para que a gente possa entender da onde que surgiu esse costume, essa doutrina, essa tradição. Olha só que interessante quando nós fazemos isso via internet. Só jogarmos no site da Google do campo de pesquisa e digitarmos lá, por exemplo, o que a diz sobre o não comer carne vermelha na sexta-feira santa vamos ver o que a gente vai encontrar vocês vão ver que ela vai dar um monte de links, sites e vídeos em relação é porque os católicos é, não comem carne feira na Bíblia fala-se, é obrigado a seguir a sexta-feira santa, enfim, fica difícil a gente conhecer a base, o entendimento, da onde que surgiu tal tradição, que muitas vezes a gente adentra, a gente faz e a gente acaba não entendendo. Vamos pegar aqui esse primeiro, só para a gente poder fazer uma leitura de um site que está em acesso para cada um de nós é um site cristão, né? E ele faz uma pergunta: não podemos comer carne nesta data? Aqui a gente já vai ver uma uma mulher, então já é, rejeitando esta carne. Né? O gravador aqui está me um pouquinho, deixa passar. Isso faz parte é, e fazendo tá aqui uma, uma pergunta, né? É muito comum perguntas do tipo, Por que os evangélicos não comemoram a sexta-feira santa ou a sexta-feira da paixão. Qual a base bíblica né, se tem para a prática do não comer carne na sexta-feira santa, alegando que isso é pecado? Aqui a gente vai ter mais algum conteúdo, mas eu quero focar aqui nesse parágrafo que diz... A Semana Santa é um período religioso do catolicismo que celebra a subida de Jesus ao Monte Calvário, sua crucificação e sua ressurreição. A primeira celebração da Semana Santa foi nos anos de 1682 pelos cristãos. Ela é uma das conclusões do Concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia foi um concílio de bispos junto com o imperador romano Constantino, onde a Igreja ficaria livre das perseguições. Só para você entender, então, o cristianismo, a Igreja Católica, estava sendo perseguida, né, pelo imperador romano, e esse concílio em Séia fez um acordo, fez um pacto que se parasse as perseguições eles colocariam a igreja católica como uma igreja oficial do governo romano. Nos anos 325 d.C. determinou a doutrina da igreja católica transformada em religião oficial do Império Romano. Interessante isso, né? mas interessante muito mais. Aqui eu quero citar... É que eu li esse artigo antes e olha só que é interessante o costume ou porquê dessa data. A prática de não comer carne em determinados dias não tem nada a ver com Jesus e nem com as igrejas. O que poucos sabem é que esta data está diretamente ligada à comemoração do carnaval, que é uma festa de origem pagã e que quer dizer carne vale ou adeus a carne e a Páscoa assim como a paixão de Cristo cai sempre em uma data diferente isso porque ela está relacionada com a festa da carne o carnaval festa pagã desde tempo antigo o povo festejava durante quatro dias e nesse período comia carne à vontade e medo de festejo porque iria passar 40 dias jejuando. Parece. Viu só como é interessante, como está fácil nós procurarmos o conhecimento e descobrirmos a verdade em Cristo Jesus. Não fica difícil nós buscarmos, gerarmos no coração esse entendimento para que quando nós formos fazer, fazer isso em memória de Cristo. Fazer isso pelo amor de Cristo sobre as nossas vidas. Se de repente você está nesse costume, nessa doutrina, se você até mesmo olha para a passagem quando Jesus se ausentou por 40 dias no deserto para orar, se você olha para a Páscoa e antecede três dias quando Jesus se entregou na cruz, você entende que é nessa sexta-feira que tudo isso acontece, eu creio que não é pecado nenhum comer peixe ou deixar de comer a carne vermelha, mas que você possa fazer isso, amados, dentro do entendimento que Jesus é amor. Então se nós chamamos a sexta-feira da paixão, então faz assim, se apaixone por Jesus, ame mais a Cristo, porque não foi o peixe ou a carne vermelha, mas foi Cristo que se entregou na cruz, vertendo o seu sangue para que hoje nós podemos celebrar a vida. Se você usa nesse dia para se abstinar da carne, faça isso também com a carne física, faça isso com o pecado. Vemos nas filas de supermercado as pessoas preparando o um banquete para a Páscoa. Comprando peixe, comprando gulosemas, ovos de chocolate, cervejas, bebidas. E fico me perguntando o que adianta deixar de comer a carne vermelha, mas deixar com que a carne do pecado venha sobresair sobressair o desejo do Espírito Santo. Se você, quem sabe, vem dizer que você tem referência bíblica para não comer carne, amém! Glória a Deus por isso! Então faça, dar referência bíblica não somente nesse texto ou nesse conteúdo, mas faça a referência bíblica para a sua vida, no seu estilo de vida. Porque para Deus não adianta nós servirmos a Ele parcialmente, ou seja, pegarmos um pequeno trecho da Bíblia nessa época e fazer isso uma tradição, uma lei mas que nós possamos pegar toda a Palavra de Deus para que ela seja viva em nossos corações. E quando você celebrar a Páscoa, você vai celebrar a vida. Se você celebrar a Páscoa, você vai celebrar o Cordeiro Pascual chamado Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 11, 24, o Senhor nos convida a fazer isso em memória de mim. Comendo peixe, comendo carne vermelha, faça isso em memória de Cristo. E eu tenho certeza que aquilo que o Senhor fez para o povo hebreu na terra do Egito, trazendo salvação e libertação e o cumprimento das promessas, ele tem para a sua vida. Então celebre a Cristo eu tenho certeza que ele será vivo na sua vida em nome de Jesus, uma feliz Páscoa, uma feliz sexta-feira da paixão e que nós possamos nos apaixonar mais por Cristo Jesus. Um grande abraço, fica com Deus.